Está precisando de seguro para a sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo011. E família, eu queria mostrar para vocês é, o probleminha que tô com na minha moto, o probleminha no motor. Vou mostrar para vocês o que eu fiz e vou mostrar o que está acontecendo na minha moto. E eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje, tá? A moto está fria, eu preciso ligar para mostrar para vocês com a moto fria, tá? Aí dá para vocês verem bem, ó. Tá no neutro. Vou ligar a moto. Olha o barulho que ela faz. Deixa eu mostrar para mim o escapamento que eu tô. Tô com o escapamento da Toro Performance, tá? Vou ligar a moto. Vamos bater aqui e ligar. Cadê o negócio de ligar? Ó. A moto não liga. Vou acelerar aqui agora para ligar. Ó. Ela fica dando uns pipocos, ó. E a moto morre. Agora eu vou sair com a moto aqui. Pra andar. E vou trocar uma ideia com vocês. Beleza? Mostrar pra vocês o que tá acontecendo com minha moto. Já faz tempo que ela tá assim. eu vou passar pra vocês. Fechou? Então família, ó. Vou ligar a moto para vocês. Ela fica com um barulho diferente. Agora tá até calor. Mas de manhãzinha no frio. Quando eu ligo a moto, ela fica dando uns pipocos muito estranhos. O que, que aconteceu, família? Ó, vou parar ali no pare pra vocês ver o que, que acontece. Não é normal fazer isso, né? Minha moto tá com 3.348 km, tá? Moto nova. Mas eu mexi na moto. E dependendo do que você pode mexer, pode dar ruim. Que foi o que aconteceu comigo, ó. Ó, tô segurando a embreagem, ó. Vou pôr no neutro, vamos ver se ela vai parar. Agora ela para. Ah, é incrível, né? A moto <risos> tá, zoando, tá zoada o tempo inteiro. Agora que eu tô gravando para vocês, parece que a moto ela para com o problema. É incrível. Mas a moto tá morrendo, família. Tem vários vídeos aqui que você assiste. Minha moto morre quando para a aceleração assim do nada. Quer ver, ó? Tô acelerando, ó. Vou parar. Ó. Tá no neutro. Ah, agora parou. Ah, agora deu bom. Ó. Aí, família, ó. Olha o som. Ó. É dar um som diferente. Ó. Tá vendo? E ela não mantém embaixo. De novo, ó. Não mantém. Ó. Ó o som dela pipocando. Ó. Morreu. Ó, não é o som dela normal. O que está acontecendo com minha moto, família? Vou explicar para vocês. Trouxe até um vídeo aqui no aqui no canal há mais ou menos um mês, dois meses atrás, na onde eu fui trocar o comando da moto. Eu troquei o comando da moto, tá? Só que esse comandinho eu coloquei não deu bom. O que aconteceu? É, eu troquei o comando, mas eu não consegui achar a regulagem certa para a moto parar em baixa Nisso, o comando, o que aconteceu? O comando sim deu mais velocidade para a moto. O comando sim, ele é Ele é silencioso, você não fica ouvindo o barulho de comando batendo, tá? Mas é, eu não consegui achar a regulagem. É, eu levei a moto três vezes no mecânico pra abrir o motor regular o, o comando coloquei ó, a regulagem 10 10 é 10 15 15 15 tentei de todas as formas aí dar certo na, na regulagem ó, a moto também ela fica falhando às vezes ó, ó ó tô chegando tudo ó e a moto não vai ó agora vai morrer morreu tá vendo família minha moto tá com esse probleminha para arrumar é só trocando o comando Olha, é até perigoso, Olha o caminhão ali ó, Tá vendo? Se eu, não, se eu não bobear muito, às vezes ela perde a força Do nada E fica até perigoso Se o caminhão vindo ali, acelerando tudo a moto e a moto não ia Aí minha moto é com esse problema Ó, ó, acelerando tudo de novo Aí que ela começa Às vezes ela demora pra para querer ir Minha moto tava zoado o motor Tá zoado Não gostei, não deu bom, tá? É. Primeira experiência que eu tive aí mexendo no motor Não gostei, não deu bom Por isso eu nem falei mais nada pra vocês Eu ia trazer uma série de vídeos aqui no canal é, Testando comandinho Colocando o kit 190 Mas eu não curti, família é, Pra mim não, não deu bom Então nem vou gastar mais dinheiro com isso Porque eu já gastei dinheiro Já pra, pra abrir o motor O pessoal cobra, né? Para comprar as peças também é cobrado. Então, como já deu ruim a primeira vez, já não foi boa a experiência. Então, eu nem vou mexer mais com isso. Entendeu? O que, que vocês acham? Comenta aqui o que vocês acham. Vale a pena mexer no motor da moto? Ou você acha que vale a pena deixar o original? Eu sempre é, trouxe para vocês modificações mantendo a originalidade da moto. É, sem abrir motor, trazendo mudança de escapamento, mudança de pinhão, isso deixando a moto sem filtro, isso dá uma potência, por mais que seja pouca, mas dá uma diferença na hora de, de andar com a moto, você sente isso? Então, agora que eu mexi no motor, a potência sim aumentou, a moto está bem mais esperta, tá mais rápida, mas, infelizmente, tem esse problema aí aqui, aqui embaixo não consegui achar a regulagem. Talvez se eu comprasse outro comando, talvez não teria esse problema. Mas eu já nem vou arriscar, porque não é tão barato assim. Não tô com condição para ficar gastando com isso no momento. Futuramente, se eu tiver com, com grana para fazer isso... Ó, vou parar aqui, ó. Vamos ver se ela vai parar. Aí, tá vendo? A moto não montei, hein? Ó. Ela fica meio bugada a moto E é chato pra caramba, família Toda vez que você para aí no, no, no semáforo da, Para aqui no pare Ou você é, desacelera a moto bruscamente Ela morre Pra você, pra moto não morrer Eu, eu já aprendi, né? Já peguei, uma, peguei a manha Ó, vou parar com a moto Que se a moto morrer Fica vendo, ó Eu tenho que manter uma aceleraçãozinha, ó Ó, Tá vendo? Sempre dá uma aceleradinha Aí a moto não morre Esse é o, é o jeito que eu Que eu aprendi né para andar com a moto Porque eu preciso abrir o motor de novo Mas eu vou, vou esperar agora Porque logo logo eu vou vender a moto Então eu já faço tudo uma vez né Na hora que eu já for anunciar para vender Eu já abro o motor Já volto a moto do original Já volto o pinhão original Escape original Comando original tá, tá tudo guardadinho Tudo bonitinho lá em casa então Na hora que sair a Titan aí 2024 Que eu vou comprar ela Já falei pra vocês que eu vou comprar Só tô esperando a Honda lançar e Eu vou trazer pra você moto nova aqui no canal, tá? Então Vou aguardar aí a Honda lançar Aí eu já faço tudo Já abro de novo o motor Porque cansa, hein? É, por mais que é uma coisa simples comando é, é trabalhoso Porque, por exemplo, a moto tá quente Tem que esperar a moto esfriar aí tem que abrir o motor fazer com calma para não, não errar para não fazer besteira então demora um tempo é, é uma coisinha meio chata de fazer não é, não é tão simples assim como trocar o, o pinhão que é coisa de 10 minutos 20 minutos para fazer trocar escapamento que é coisa de 5 minutos você troca para trocar o, o comandinho já demora mais Principalmente por causa do negócio de dar moto pra quem Tem que esperar a moto esfriar Então Demora mais tempo Mas o comandinho eu gostei Vou ser sincero pra você Se não fosse esse problema aqui da moto não parar em lenta Estaria excelente Estaria muito feliz com ele Tá? Porque não é tão caro Dá potência pra moto A moto sim, ela fica mais esperta Tá? E... Eu também vi, parece que gasta mais gasolina também. Parece que eu tô. Minha gasolina tá indo embora mais rápido. Eu percebi isso. Não sei se é impressão minha, mas acredito que, que gaste mais gasolina também. Por, por causa de acelerar. O tanque da gasolina tá indo embora rapidinho, ó. Coloquei 40 real ontem. Hoje já baixou um pontinho. Hoje, um dia, né? Porque eu coloquei ontem, 24 horas aí rodando com a moto, já baixou um pontinho. Antes... Ixi, quando tava com a moto toda original Com o escape original Com o filtro Ixi, um pontinho aí durava uma semana aí Tranquilo para mim A gasolina não acabava nunca Mas agora modificando a moto O consumo de gasolina também é bem maior Então acho que acaba não compensando tanto A não ser que você ande pouco com a moto Assim como eu ando Minha moto é muito zero demais Eu ando bem pouco Mas também, mesmo assim, eu tô sentindo... Ah, o gasto de combustível Parece que aumentou também Beleza família? É, comenta aí o que você acha Se vale a pena ou não modificar é, mexendo no motor da moto no motor Ou se você prefere a moto original Tá? Tem o um pessoal também aí comentando Que quer que eu volto com o espelho da F800 Vocês querem que eu volto Com o espelho da F800 ou gosto desse rizoma aqui? Família, eu curti esse rizoma aqui hein? Ó, eu tô vendo a XRE Atrás de mim aqui é, a visão dele é, é bem boa, mas também curto bastante o efeito 800 Aí vai de vocês aí, tá? É, ajuda aí, comenta aí. Vocês querem F800 ou, ou deixa o Rizoma? Deixa como tá. Eu curti ele sim, para dar uma diferenciada na moto também, né? Porque todo mundo coloca efeito 800 só tem. Todo mundo que compra 160 coloca o retro da F800. Então resolvi dar uma mudada. Minha moto é vermelha com escape azul, com retrovisor azul, então é um, um show de cores aqui, né? Tudo colorido. Demorou a família? Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. É nóis.